Bom dia, centelha divina. Que alegria ter você aqui comigo. Hoje é o nosso 18º dia do ciclo de 21 dias de meditações, conectando -o com o arcanjo Rafael. Pegue uma garrafa com água, que será fluidificada por ele. Sente-se confortavelmente com a coluna ereta, e vá acalmando a sua mente, enquanto respira profundamente. Inspire e expire mais lentamente. Inspire e expire bem devagar. Relaxando todo o seu corpo. Agora, conecte-se ao Arcanjo Rafael, que está te envolvendo com a Chama Verde de Cura. Foque sua atenção no seu coração e a partir do seu centro cardíaco, expanda ainda mais a sua consciência divina. Você é uma centelha divina e perceba que em seu coração vive o amor incondicional. E neste momento, o arcanjo Rafael está ativando e potencializando. Sinta esse imenso amor tomar conta de seu ser. Esse amor te empodera, te fortalece, te dá sabedoria e alegria. Um sentimento de felicidade cresce em você, assim como a paz e a harmonia. Você passa a vibrar energias magníficas e sente uma vontade enorme de expandir, de vibrar essas frequências para tudo e para todos, esses sentimentos e emoções crescem cada vez mais e mais, mais e mais. E agora você sente uma enorme gratidão por fazer parte de toda a criação divina e passa a fluir na mesma frequência do universo. E se sente capaz de cocriar uma realidade repleta de alegrias, amor, paz e prosperidade. Leve esses sentimentos e essas sensações para todo o seu dia, vibrando amor e luz. Agora beba um copo d'água. água, que ele acabou de fluidificar e bebo bastante durante o seu dia. Namastê